Aqui quem fala com vocês é Thiago TGS na trilha em mais um vídeo pro canal Sejam muitos bem-vindos É muito bem-vindos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui Como muitos inscritos vieram aqui Diretamente no direct do Instagram Se você não é seguidor do Instagram TGS na trilha Se você não segue, segue a gente aqui no Instagram Arroba TGS na trilha Direto tem stories lá Muita gente me pediu diretamente no direct Ou então mandando por whatsapp no, no grupo Se você entrar aqui na descrição do vídeo Já vai ter a, o acesso ao link do grupo Família TGS na trilha E sempre me pediram como que eu fazia a gravação Desde o início, como que eu gravava Como que eu colocava o suporte no capacete Então eu vou estar tá mostrando as sequências né? No início do canal se inicializou, O canal se inicializou basicamente Com a vontade de mostrar Para os amigos, para os conhecidos A trilha, como que a gente estava fazendo Onde a gente ia, o que a gente passava Então, toda vez que eu ia na trilha com os amigos Eu pegava eu levava o meu celular Guerreiro, né? Botava enroladinho numa sacola pra não molhar Pá, boiava às vezes no, no bolso Ou então punhava até mesmo dentro da cueca Sei quem nunca fez, né? E eu pegava e gravava Você pode até olhar os primeiros vídeos do canal aqui Tem mais os outros andando do que eu andando Porque eu gravava o pessoal Comecei a sentir a necessidade de gravar, no caso, o on-board, né? o andando, né? Aí eu peguei, negociei com o nosso amigo Xandeira. alguns vídeos do começo do canal, era com essa câmera aqui, é uma Sport HD, ela grava em HD, mas essa, as qualidades dessas camerinhas, elas são muito inferiorzinhas, mas tipo assim, pra quem tá começando é uma é excelente. Pensa numa camerinha que aparentemente boa. Ela é touch, tudo certinho. A durabilidade da bateria dela não é, assim, lá, grandes coisas. Mas pra quem tá começando, cara... Filé, filé. Ela vem com uma case, prova d'água. Porque ela não é a prova d'água. Eu só usava ela com a case. Ela também tem esse suporte aqui pra usar ela sem a case. Mas daí o vento, quando bate, o microfone dela pega muito ruído. Então eu preferia aumentar o volume na edição... Usando a case do que usar usar sem a case Aí aconteceu? Eu comecei a sentir, tipo assim, a necessidade Como vocês estão sempre vendo aí A gente tenta melhorar cada vez mais a qualidade do canal Eu tentando, eu falei Cara, mas meu celular, cara, grava melhor a imagem do que essa câmera Aí eu falei, putz, o que, que eu faço, cara? Aí pesquisa daqui, pesquisa ali Acabei descobrindo um suporte, né? Comprei aquele... Junto com ela, com a câmerinha aqui Veio alguns suportes, né? E eu acabei fazendo a instalação no capacete como que eu instalei a instalação no capacete? Eu tinha um aqui atrás, esse aqui no capacete anterior eu Tinha feito um aqui em cima, mas a imagem aqui de cima e aqui de trás eu não gostei muito Tem gente que coloca do lado, eu acho legal Só que tipo assim, eu acho que tipo você fica meia visão Eu já prefiro sempre no meio aqui, que você tem a visão do que a pessoa tá olhando, entendeu? Porque eu, pelo menos, quando eu acostumei a usar com câmera Você já, você é muito pouca coisa, você olha com o olho Você geralmente mais, vai virar mais a cabeça Porque você quer passar pra pessoa que vai estar tá assistindo o teu vídeo O que você tá enxergando. Então, se escutei um barulho aqui, você não vai mais só olhar com o olho, você vai olhar com a cabeça. Então, você vai olhar com a cabeça. Então, vira, olhar com a cabeça. Olha que massa. Você vai virar a cabeça e vai tendo essa visão. Aí, acabei fazendo o suporte. A queixeira, normal, ela é só essa, no caso, desse capacete da ProTorque. Outros capacete de outras marcas, tem que fazer outros tipos de adaptação aqui na frente. Tem pessoa que faz chapa, ribita. Essa aqui é o seguinte, esse suporte é um suporte com um parafuso atrás. Eu tenho o alongador, mais o alongador aqui pra fazer a inclinação, porque a câmera de direto aqui não dá, daí tem que usar um inclinador. Então o que acontece? Eu peguei e falei assim, cara, pesquisando aqui e tal, eu tinha um pau de selfie. Sabe aquele pau de selfie? Aquele? Basicamente o pau de selfie que tá segurando a câmera nesse momento. E vem com esse suportinho segurar o celular. Hoje, aqui na. não sei como vai ser assim, em diferentes regiões, mas aqui na cidade, um suporte desse daqui é R$ Esse suporte de baixo aqui, que é que vem com a porquinha, veio junto com os kits da câmera. Se você não tenha não, não comprou uma cabelinha dessa, se você entrar na internet, esses kitzinho de, de dobra, com parafuso, coisa que é baratinha, é coisa de, de, de colocar o preço aqui embaixo, mais ou menos de quanto que vai custar na internet, no Mercado Livre, do kit de suporte. Esses suportes mais simples. Aí que acontece? Eu peguei, pensei e comecei a analisar. Sabe o que eu descobri? Eu descobri o seguinte, que dá pra utilizar o celular com segurança. Eu coloquei o suporte do celular aqui. Vou ser bem sincero, no começo, nossa, horrível para guiar. Porque, você imagina, sem nada já é um pouco difícil de, às vezes, você conseguir ter uma tensão no, com o capacete. Com o celular aqui, você tem que ter uma tensão dobrada. Mas, vale a pena. Vou falar bem na realidade, você dá pra baixar mais aqui. Eu, não. Com o suporte aqui no capacete, a visão sua vai ficar menos, diminuída. Vai diminuir sua visão. O que, que eu fazia? Provavelmente, se o seu celular, ele... Você você está de capinha, né? Principalmente de capinha para proteger caso de uma queda, não podemos evitar alguma coisa. Aqui na cidade, nas lojas de brinquedos variedades, você vai procurar. É, coisa de celular também, deve ter essa lente aqui, ó. É uma lente super wide 4 x 04 x ela dá um ângulo quase semelhante à GoPro Então o que acontece é o seguinte No começo eu comecei a gravar com o celular normal Melhorou a qualidade de imagem? Melhorou Mas o que aconteceu? O celular ele tende a gravar sempre em linha reta O áudio também, logicamente O vento batendo no microfone do celular, tudo então. E logicamente, só em dias secos, sem chuva O celular não tinha como usar no dia de chuva Aí acontece? Comprei, ele vem com essa prisilinha, entendeu? No começo eu colocava com a prisilha, Você coloca na reta da câmera aqui O que, que acontece, ó a câmera tá aqui, tô gravando. Olha lá, já estamos um tempo gravando. O que que acontece? Quando eu colocava a lente, entendeu? Está sendo feita a gravação normal. Quando eu colocava a lente, olha o tanto que abria a imagem. Olha para vocês verem o tanto que abria a imagem. Então, vamos ver aqui. Olha o tanto que é a diferença. O tanto que essa lentinha, ela abre. A imagem, entendeu? E que mudava na hora que você pega e tira a lente. Olha o tanto. Então, só que daí eu sentindo a, a, a necessidade, o problema da presilha, dessa presilhinha aqui, a parte da imagem dela, o problema maior era que ela... Ó, às vezes você dava um esbarrada em alguma coisa, ela saía do ponto. Então, o que, que eu basicamente desenvolvi aqui, né? Na capinha, eu fiz um pequeno recorte, que era quadrado. Fiz um pequeno recorte. E a, e a lente, ela é de rosca para tirar do suporte dessa presilha Ó, Ela é de rosca O que acontece? Eu fazia A rosca Forçando, entrando na capinha Eu basicamente adaptei a lente Na capinha, aí a lente não sai Entendeu? E com o celular aqui Eu vinha e colocava no suporte No caso aqui eu tô usando um Grand Prime né Conhecido Grand Prime celular um celularzinho bom né Pensa um celular bom Você pode olhar que a visão diminuiu Então eu tinha que usar Ficar bem atento Mas conseguir gravar Se você conseguir colocar o suporte mais embaixo Fica filé O celular aparentemente Com os lugares que aperta longe De onde que tem os botões né Para não ficar aumentando Ou baixando o volume Ou travando o celular Sempre que eu fazia Uma das manhas que eu sempre tinha Por exemplo aqui Quando você começa a gravar Você segura na tela Até aparecer um AF Aqui no cantinho o que, que é esse AF? É você desligar a, o autofoco Então, às vezes, nossa, cara, quando no começo eu andava gravando, fazia cada coisa filé Quando ia ver, tava tudo embaçado Quando você aperta o AF, ela para de ficar em foco Então ela começa a gravar certinho, você entendeu? Opa, ficamos sem bateria Aí, qual foi o próximo problema que eu tive que enfrentar pra conseguir gravar e começar a trazer uns vidinho massa aqui no canal? O som o som começou a ficar ruim, né? no andando devagar era uma coisa, quando tava andando um pouquinho mais era outra Então o que que aconteceu? Eu pegando, usando assim, pensando, eu vi, eu tinha um, um, um microfone, um foninho de ouvido estragado Que a é minha cachorrinha, a Pan, vocês já viram ela aqui no canal nos vídeos anteriores Ela gosta de comer os foninhos, sabe? Filantrinha Aí esse foninho aqui basicamente vai ser jogado fora, porque qual a função dele. Só que o seguinte, não estragou do microfone pra trás. Aqui tem um microfone. Então o que eu fiz? Eu peguei, sabe essa espuma aqui? Tipo a espuma da bochecha da gente? Ela tem, no caso nesse capacete da ProTorque, ele tem tipo assim um, um, uma entrada aqui. O que eu fiz? Nada mais, nada menos, eu coloquei o microfone dentro dessa parte da bochecha. Poxa, Thiago, mas da bochecha, cara? Como que vai ficar esse negócio? Incrível que pareça. No primeiro teste, o som ficou... Daí, logicamente, liguei no celular, né? Puf, e gravei. O som ficou perfeito. Tanto o som de você falando dentro do capacete, quanto as pessoas em volta, o que acontece em volta. Não pega barulho de vento. Basicamente, para mim, que não tenho, assim, logicamente, muita condição de gastar com um equipamento, devo dizer, de quase três anos e pouco, agora que eu comprei uma câmera boa. Feito isso, fiz bastante vídeo no canal, andei bastante... Corri muito risco de perder meu celularzinho Hoje você não vai virar aqui no meu celular? Não? Então beleza até que numa conversa bem franca, a minha patroa falou, vamos fazer um Minha Câmera Minha Vida. E como vocês acompanham o canal aí, a gente conseguiu, graças a Deus, comprar a Hero 6, que é a que eu tô gravando agora. Câmera muito boa e, se Deus quiser, futuramente a gente quer estar tá comprando mais equipamento, mais coisa. Primeiro tem que arrumar uma motaiada. E o que eu tenho pra falar pra vocês é isso. Se você tem vontade, use o que você tem. Não precisa ser coisa cara já de início, porque, basicamente, imagina, o que eu paguei nessa câmera na Hero 6, dá pra comprar uma moto, Benz de início, se você for ver, é muito dinheiro Eu até agora, quando, nossa senhora, passo perto de uma água Já tiro, já quero limpar, mas não adianta O troço é feito perfeito pra isso Diferente do celular Quando eu usava o celular, tava louco pra andar de moto Olhava o tempo, ameaçando chover Eu ia, levava uma sacola Ameaçou de chover, desligava, tirava o celular Colocava na sacola e... Torava a trilha, entendeu? Mas muita coisa, fiz muita coisa Fui em tanto lugar e não pude gravar Porque eu não tinha o equipamento certo Então, se você tem força de vontade, corre atrás que você também vai conseguir. Quero deixar um salve aqui para os nossos amigos inscritos. Que estão deixando salve aí nos comentários. Comenta aqui embaixo se tiver dúvida de alguma coisa. Já deixa seu like se você gostou desse vídeo. Se não for inscrito, começou a ver agora os vídeos aqui do canal. Se inscreve, participa da Família TGS na Trilha. Acesse o link aqui. Entra no, no, no grupo do WhatsApp. Pessoal, lá todo mundo é fera. Você tem dúvida, pergunta. Todo mundo estão lá conversando. E bora, até o próximo vídeo. Valeu!